Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pices zootecnista e especialista em gestão empresarial e se você está assistindo esse vídeo é porque você está querendo saber mais sobre os nossos filtros de ar da linha Blue e da linha Yellow, que são os nossos filtros para compressores radiais, né para a indústria, para a agricultura, para tratamento de esgoto e muito mais. Então vamos lá, é, qual que é a grande importância de você usar um filtro no seu compressor de ar igual aqui na nossa fazenda que nós temos os nossos compressores radiais da linha Gold, da Brasil Pieces junto com o filtro Blue profissional da Brasil Pieces também né? primeiro de tudo, a grande vantagem de você utilizar um filtro de ar é prolongar a vida útil do seu compressor muitas vezes o seu compressor ele vai acabar queimando por você não ter um sistema de filtragem de ar adequado é a mesma coisa que você não usar um sistema de filtragem de ar para o seu carro, por exemplo, certo? Só que dentro de uma zona rural, como é aqui a nossa, da nossa indústria, onde se tem muitos insetos, é, se tem roedores, se tem muita palha, isso aí acaba obstruindo a entrada de ar do compressor, que leva ao aumento de amperagem, aumento de temperatura e acaba queimando o seu motor. Então, às vezes, tentando economizar aí R$60, reais, é, reais num filtro de ar você acaba perdendo um motor aí de 1.800, R$ 5.000, 8.000 reais é de bobeira, certo? E o mais importante é você saber a diferença de um filtro profissional para um filtro um pouco mais hobby, né? Eu vou pegar lá o nosso filtro Blue para vocês verem o que é um filtro profissional e as vantagens dele. O filtro Blue, ele é um filtro profissional, né? Vocês veem que esse nosso filtro está bem sujinho, né? Então você vê, ó, frutas... Né, bastante poeira bastante inseto então a gente tem é, a obstrução né é, a gente tem a, o impedimento desses resíduos de irem para o nosso motor a grande vantagem do nosso filtro blue é que ele, ele a mídia né a gente chama de mídia de filtrante de ar dele ela é lavável então você pode lavar ela na água com sabão neutro então a gente já vende esse filtro há mais de quatro anos e a gente não teve substituição ainda e o mais bacana é que o que acompanha ele já acompanha a abraçadeira de aço galvanizado. E ele funciona no mesmo produto para uma polegada, 40mm, que é uma e um quarto. 50mm, que é uma, polega, é uma polegada e meia. E 60mm. Certo, que são duas polegadas. Então você tem adaptações. Que já vem com produto que conseguem atender essa diversa gama de encanamento de motores, né? E também acompanha a curva preta que eu não vou conseguir tirar do motor de uma forma fácil, né? Também acompanha o equipamento quando vocês adquirem o equipamento da Brasil Pieces, né? A gente vai também mostrar para vocês é o filtro amarelo que é o filtro yellow, né? Esse nosso filtro azul. É, basicamente a vantagem dele é durabilidade, adaptabilidade né? e você ter é, um equipamento profissional e maleável, certo? O filtro amarelo, que é o filtro de ar é comum, com uma mídia que não pode ser lavada em água, ela tem a durabilidade muito menor, geralmente a gente fala que em 4 meses você tem que fazer a substituição. A gente já vai lá no outro compressor, já pegar o filtro amarelo, amarelo para vocês verem ele, da forma mais aproximada, o filtro amarelo ele é um filtro mais para hobby ou para você que prefere ter um material de descarte mais recorrente. Oh, o filtro amarelo o que, que ele é, é qual que é a diferença dele? A mídia dele é de papel, né? Então você vê que conforme ela vai sujando. E conforme você vai limpando, trabalhando ela, ela pode chegar a danificar, né? E chega uma hora que se tem que trocar. Esse meu filtro ele já tem seis meses, tá? Já tá seis meses rodando. Então, vocês veem que ele resseca, né? Com o sol, né? De ficar exposto. Então, esse aqui é o material mais profissional. Os dois estão rodando ao mesmo tempo e você vê a diferença de qualidade e de durabilidade entre eles, certo? E a gente vai agora mostrar para vocês a capacidade de retenção de sujeira do material e a importância principalmente de se substituir um filtro é, de tempos em tempos. Olá pessoal, então a gente está aqui para demonstrar para vocês um material novo, um material já com seis meses de uso. Vocês veem a diferença já na coloração da mídia filtrante, né? Você pode observar que tem bastante retenção de sujeira. É... Uma coisa interessante também é que vocês vão notar a quantidade de sujeira que o material retém. Por exemplo, o nosso filtro amarelo, ele está pesando 240 gramas. Né? Aí a gente vai fazer a limpeza. O filtro amarelo, como a maioria das, dos filtros de mídia de papel, não pode ser lavado na água, porque senão você molha ele e ele estraga. Então você tem que ter um compressor de ar para fazer a limpeza. E uma coisa bacana, vocês viram que sai muita sujeira, mas mesmo assim, ó, ele nunca vai voltar ao normal. Isso é muito importante, gente, para vocês saberem que não adianta você ter uma mídia filtrante, uma, é, um filtro de ar e tentar lavar ele por muito tempo, que vai chegar uma hora que a gente chama que ele satura. né? Então, para demonstra demonstrar isso, eu vou pesar ele de novo depois da limpeza. Eu vou cortar o vídeo que eu vou limpar ele bem aqui, e a gente já volta. Ó, pessoal. Então, eu já fiz a limpeza dele, né? Fiz uma limpeza é, razoável na, no nosso equipamento. E ó, a gente vai pesar ele de novo. Vamos ver se deu diferença, né? Tinha dado 240 gramas. Ó, 237 gramas. A gente tirou 3 gramas de poeira, terra, inseto e outros materiais. Certo? Só que... É... Esse... Esse filtro aqui, eu vou usar ele por mais uns dois meses, no máximo, tá? Porque vocês veem que, principalmente, quando ele já chega a esse ponto de ruptura, né, vocês vão ver que ele já, de tanto a gente limpar ele, ele já abriu. Então, quando chega nesse ponto de ruptura, não adianta mais você querer usar o um material que vai chegar uma hora que ele não vai mais filtrar nada, tá? Bem, só pra vocês terem uma noção. É, eu vou limpar ele, o filtro Blue agora com o compressorzinho. Você um compressorzinho, só que o ideal é limpar ele na água né, é, direto, eu só vou limpar ele no compressor e pesar para vocês verem a diferença da, do material sem a sujeira para o material com a sujeira ele está pesando 371 gramas é, vamos fazer a limpeza dele é sempre interessante vocês limparem de dentro para fora E depois eu vou mostrar para ele, depois de limpar com o compressor, eu vou mostrar para vocês a sujeira que sai na água. Então tinha dado 371 gramas, né? 370. Saiu só uma grama de sujeira por enquanto. Então é o seguinte: é... a gente vai fazer a limpeza dele na água para demonstrar para vocês que aqui a gente limpa ele com escova e sabão neutro. Então você põe ele na água, pega a escovinha. Pode escovar ele como se fosse um tênis e passar o sabão neutro e depois enxaguar. Deixa ele secar o sol e pode colocar ele de novo. E vai usando ele durante os anos aí porque ele vai durar muito tempo para vocês, tá gente? Vamos limpar ele? Então, gente, aí a gente tem aqui detergente neutro misturado na água. Você só mergulha o seu filtro. Pode esfregar ele. E assim, é sempre bom, aqui na nossa fábrica, para vocês terem noção, a gente faz essa manutenção todo mês. Então é sempre interessante vocês limparem, fazerem a manutenção preventiva todo mês, porque se vocês ficarem muito tempo sem fazer a manutenção do seu filtro de ar, é... esse filtro ele funciona por poros, né? nós temos poros que são obstruídos com a sujeira. Então se você deixar 3, 4, 5 meses sem limpar, é, você pode é, mesmo com o filtro, você pode é, queimar o seu motor caso o filtro fique obstruído, né? o próprio filtro fique, chegue a ficar obstruído. Então, vocês veem que a grande diferença é essa sujeira que fica retida na água em si, que aqui não vai dar para ver, né? mas a... O grande segredo de um filtro profissional é você ter essa limpeza mais profunda do que com um compressor de ar. Então você tem uma menor obstrução de poros, né? uma melhor limpeza dos poros e você sempre deixa esses poros mais limpos que pode chegar a reter mais sujeira depois de ele ser lavado. Beleza gente? Então assim, são duas opções. Para perfis de clientes diferentes, então você que quer um, um material mais profissional, com uma maior durabilidade, você trabalha com filtro Blue da Brasil Pieces. Né? Caso você queira um material com uma menor durabilidade, mais barato, que seja descartável, você trabalha com os nossos filtros aqui da Brasil Pieces, filtros com mídia de papel tá bom gente se vocês tiverem alguma dúvida é, é, quiserem expor sua situação por exemplo aqui na, na empresa é muito recorrente principalmente vocês clientes da brasil pieces de tratamento de esgoto porque o tratamento de esgoto você tem muito sebo né? tem muita retenção de gordura né é, no filtro então assim filtro de papel para quem trabalha com tratamento de esgoto eu já não indico porque você que é um tratamento residencial, um tratamento é, de pequena indústria, você acaba tendo o sebo grudado na sua mídia filtrante, né? E ela acaba sendo obstruída mais fácil caso você não trabalhe com uma limpeza com detergente neutro, certo? E você que é do agronegócio, aí tem as duas opções, ou você que é da indústria, nós temos as duas opções, para atender você, dependendo de quanto você pretende investir. Então, qualquer dúvida liga aqui para Brasil Pisces no DDD 11 2021 5593 no contato@brasilpises.com.br ou no WhatsApp 11 9 4704 8697 Obrigado, gente.